No processo de evolução de investimento, de conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, tanto do ponto de vista de finanças, de investimentos, negócios, dinheiro, reuni aqui 25 livros que te vão ajudar na tua caminhada de investimento, ok? Consoante a fase em que te encontres, algum destes livros poderá ser muito útil para ti e por isso vamos a isso, 25 livros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 Porque investir na bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. O tipo de investidor que és condiciona uh, o, o tipo de leitura que também vais ter, condiciona o tipo de livros que vais ler, ok? E por isso quis reunir aqui. 25 livros para cada fase do investidor, até porque eu sei que há pessoas que ainda se estão a iniciar, ainda estão a explorar o mundo das finanças, ainda podem estar num mundo muito embrionário, há outros que já estão mais avançados, que já querem é saber como investir em ações de forma individual, há outros que até estão ainda mais avançados e querem conhecer coisas sobre a história dos investimentos, o mundo dos mercados, o mundo das finanças, como é que as coisas foram no passado e, por isso, este vídeo é para ti. Vamos a isso. Começando aqui pelo início, claro, para quem está ainda numa fase embrionária, nós temos aqui os livros O Homem Mais Rico da Babilónia, de Clayson, okay, de George Clayson e também o livro do Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki. São dois livros muito conhecidos para quem está a iniciar-se neste mundo e precisa de trabalhar a sua mentalidade sobre tudo isto, ok? Antes mesmo de avançarmos para o conhecimento mais técnico, quer do ponto de vista de finanças, quer do ponto de vista de investimentos, o que importa primeiro é trabalhar o que está aqui dentro. Então estes dois livros são muito bons para nos iniciarem nesta nossa jornada de, das finanças e dos investimentos, ok? E para quem está então a iniciar no mundo das finanças, tenho aqui um conjunto de livros que te vai agradar certamente. Em primeiro lugar, o Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins, ou Money Master the Game. É verdade, é um volume considerável, mas é um tremendo livro para quem se quer iniciar aqui no mundo das finanças. Já o apresentei anteriormente, por isso fica aqui o link também para esse conteúdo, onde tu vais ver o porquê de eu ter escolhido este livro. Okay? Depois também temos os livros do Kevin O'Leary, do uh, Shark Tank, que tu, tu conheces certamente de outras andanças, e existe A Verdade Nua e Crua sobre Homens, Mulheres e Dinheiro, e também A Verdade Nua e Crua sobre Família, uh, Filhos e Dinheiro. Dois livros muito interessantes para organizarmos as nossas finanças, principalmente do ponto de vista das finanças mais pessoais, mais familiares. E depois, claro, também está temos os dois livros do Contas Poupança do Pedro Anderson, que é jornalista, né, que faz um trabalho tremendo em prol dos portugueses, reuniu aqui um conjunto de dicas que foi foi colecionando ao longo da sua vida jornalística, por isso Contas Poupança Viva Melhor com o mesmo dinheiro e Contas Poupança Poupa ainda mais e em vista melhor, também são outros dois livros interessantes para quem está a iniciar aqui na componente das finanças, ok? E para quem está a iniciar-se no mundo dos investimentos, o que é que temos? Temos O Inabalável, do Tony Robbins, também um tremendo livro para nos guiar pelos mercados financeiros, um livro escrito com Peter Malouk, um financeiro, ok? Temos... A Bolsa para Iniciados, de Fernando Braga de Matos. Um livro muito interessante também para conhecer os primeiros conceitos, os principais conceitos de investimentos em bolsa. Okay? Também, já sabes, todos os links vão ficar aqui em baixo para os livros. E também para aqueles que eu já analisei anteriormente no canal. Também ficam aqui os links em baixo. Okay? Por isso, depois vê aqui a secção dos comentários. Temos também o um livro de investimento em valor, de Christopher Brown, como Construir a Vida com Margem de Segurança, um livro muito interessante que ainda por cima tem um prefácio da Dra. Emília Vieira da Casa de Investimentos, em Braga, uma tremenda investidora aqui em Portugal, que já, já há quem a compare a Warren Buffett e é um livro pequenino, muito fácil de ler para quem se está a iniciar no mundo dos investimentos, é muito interessante. E depois, para quem lê bem em inglês, também tem aqui o do Peter Lynch, Learn to Earn, A Beginner's Guide to the Basics of Investing and Business. É um livro interessante, também pequeno, ele também é pequeno de ler, e apesar de já ter sido escrito noutra década, os princípios continuam a ser válidos hoje, ok? E para aqueles que já são stock pickers, para aqueles que querem mesmo ir a fundo e, e escolher ações do ponto de vista individual, Há vários livros interessantes, sem dúvida. Temos Common Stock and Uncommon Profits, Philip Fisher também um, um livro já analisado aqui no canal. Temos o do Peter Lynch, One Up on Wall Street, um, um, com, com John Rothschild, também um livro muito interessante para quem quer a aprender a investir em ações de ponto de vista mais individual, também um livro fininho, é fácil de ler, ok? Temos, claro, está The Intelligent Investor, o Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. É um livro mais considerável, mas tem um conhecimento tremendo para quem, para quem quer investir de forma individual em ações, é muito importante. Temos também, depois daqui, como enriquecer na Bolsa com Warren Buffett, escrito pela Nora Mary Buffett e David Clark. É algo muito interessante para uh, perceber como é que o maior investidor de todos os tempos investiu ao longo dos anos em Bolsa. Okay? E para finalizar esta secção temos de 0 a 100 de Howard Marks, com 20 lições essenciais para investir nos mercados financeiros. Um tremendo livro em que Howard Marks reuniu 20 das melhores lições de investimento para quem quer investir nos mercados, é muito importante, principalmente para quem investe em ações de ponto de vista individual, perceber o, o, os ciclos dos mercados, perceber o, os pêndulos dos mercados e, e perceber como se deve posicionar ao longo da jornada, ok? Está aqui mais um livro muito interessante. E para os avançados, para quem já está numa fase mais avançada do processo, temos o quê? The Acquires Multiple de Tobias Carlils Car Car nunca sei de, de direito o nome, que é um livro super pequenino, mas que já entra com alguns conceitos mais avançados para, para os investidores, uma análise diferente e avançada para a aquisição de negócios em bolsa, é muito interessante. Stock Market Genius, You Can Be a stock, a stock Market Genius do Joel Greenblatt, que fala sobre situações especiais no mercado, spin-offs, fusões, aquisições, reestruturações, bancarrota, etc. Também é um livro interessante, mas que é mesmo para quem está num patamar mais avançado. Temos o para de perder dinheiro, do meu amigo Daniel Pires, a tua forma de investir nunca mais será a mesma e, e tem aqui um conjunto de técnicas avançadas para os investidores gerirem melhor os seus portfólios e, e fórmulas mais estatísticas, sobretudo, para ter ganhos consistentes ao longo dos anos e para evitarem perder dinheiro nos mercados financeiros, ok? Temos um livro tremendo e que é necessário e que eu imprimi na altura, okay? <risos> que é Security Anal uh, Analysis, uh, os princípios e as técnicas de, um, de análise de, um, de ações de Benjamin Graham e David Dodd. É um tremendo livro, como vês, uh, eu sei eu sei que ele é caro na internet, mas está disponível também na internet em PDF. Eu não disse isto, ok? Mas podes adquiri-lo e, e imprimi-lo e depois, mesmo que imprimas assim duas páginas por cada folha, enfim, é um calhamaço, é mesmo muito avançado, ok? Mesmo muito avançado. E depois temos, claro, o Mastering the Market Cycle de Albert Marx, que é um livro tremendo também para quem quer compreender como é que os ciclos dos mercados operam, ok? E depois, para quem gostar da história e quiser perceber melhor como é que algumas coisas se passaram lá atrás <risos> nos mercados financeiros, então temos o The Great Depression a Diary de uh, Benjamin uh, Roth, que é um livro que eu não tenho fisicamente, okay, mas poderá encontrar também uh, alguns por aí, tem, tem um livro muito interessante que fala sobre aquilo que se passou na Grande Depressão do, dos anos 30 e que foi um dos momentos mais históricos, mais marcantes do ponto de vista da história dos mercados financeiros, mas também na economia global, foi mesmo a mesma altura mais desafiante de sempre até agora, ok? E também temos o Where da Cost of onde é que estão os, os cruzeiros, não é? os navios do, dos clientes, um livro já da década 40, mas cujas lições são mais válidas hoje que nunca, ok? Mostra-nos como é que Wall Street opera sempre contra nós, tenta ir buscar o dinheiro às pessoas da, da, das formas mais mirabolantes e por isso a pergunta é mesmo esta. Onde é que estão os cruzeiros, os navios de luxo de, dos clientes que não estão lá, nenhum, como é lógico, muitas é? vezes o dinheiro acaba por ser transferido para aqueles grandes vendedores de sonhos que estão em Wall Street, por isso muito cuidado com isso. E depois temos também, claro, o Big Mistakes, um livro que adquiri recentemente é muito interessante. Os maiores erros dos maiores investidores do mundo, são vários capítulos com muitos investidores, é um livro fácil de ler, cada capítulo de 3, 4, 5 páginas e apresenta os maiores erros de cada um dos investidores que está aqui no livro, é algo muito interessante para nós uh, vermos a história de cada um dos investidores e como é que eles perderam dinheiro e depois para concluir aqui a Universidade de Berkshire Hathaway. A Universidade Berkshire Hathaway. são mais de 30 anos de lições do Warren Buffett e de Charlie Munger nos Encontros Anuais da Berkshire Hathaway. Um livro de Daniel Pecote e Curie que ao longo dos anos foram comparecendo aos Annual Meetings, às Conferências Anuais da Berkshire Hathaway, e reuniram aqui um, um conjunto de lições que retiraram dessas uh, conferências. É um livro muito interessante, cada capítulo também é relativamente curto e nós conseguimos perceber quais são as principais lições, mais do que escrutinar toda a conferência em si, que são sempre horas e horas e horas e horas de conteúdo, aqui tens um resumo dos principais conceitos falados durante as conferências, por isso também é muito interessante para percebermos a história da Berkshire também, mas também a história dos mercados e como as coisas foram evoluindo ao longo dos anos, ok? Por isso, apresentei-te aqui 25 livros de investimento para diferentes fases, de, para diferentes tipos de investidores e gostava de saber muito se tu já leste algum destes livros, por isso diz-me aqui embaixo nos comentários, manda aqui em baixo qual destes 25 livros que te apresentei tu já leste, ou quais é que já leste, no caso, já tens lido mais que um, que eu gostaria muito de saber e quero trazer aqui uma discussão interessante sobre aqui alguns destes livros, ok? Por isso diz-me aqui em baixo é, quais é que leste e porquê, quais é que gostaste mais, quais é que gostaste mais destes 25 livros, quais é que, quais aqueles é que te impactaram mais ao longo da tua jornada, ok? Portanto, Fico à espera de te ver no próximo episódio, até lá tem uns excelentes dias lucrativos, tá?